Não, o processo de prestação de contas é totalmente público. Tudo que é arrecadado, todas as receitas, todas as despesas, os doadores, fornecedores, toda a movimentação bancária, tudo que é transferido, recebido, efetuado, contratado, todos os serviços, prestadores de serviços, enfim, tudo é público. E essas informações ficam disponíveis no site do TSE. Um abraço, até o próximo.